Assunção, no Paraguai, terminou o terceiro dia do Campeonato Absoluto de Natação, disputado aqui no Centro Aquático Nacional, já não estamos mais no local de competição, hoje solicitaram que saíssemos mais cedo, então a gente faz já chegando no hotel oficial da delegação brasileira, que é o Hotel The Hub, onde também estamos hospedados. O dia de hoje fez com que o Brasil abrisse um pouquinho mais em relação à Argentina no quadro de medalhas, o Brasil agora lidera com 11 medalhas de ouro, 6 de prata, 7 de bronze, total 24 medalhas. A Argentina ficou com 21 medalhas, parou nas 9 de ouro, ficou com 8 de prata e 4 de bronze, total 21 medalhas. A diferença na, nos, nos pontos também é pequena, o Brasil continua atrás do feminino, estamos dois pontos atrás, que é a mesma diferença do dia anterior anterior, isso ajudou a dobradinha no 50 livre, ou seja, faltando mais dois dias de competição sábado e domingo, a disputa Brasil e Argentina deve ser uma coisa que ajuda a competição, tem ajudado, e mais uma vez foi um dia positivo nesse aspecto. O melhor resultado do dia, para mim para o Brasil, foi o 50 livre de Etienne Medeiros, foi uma prova com dobradinha a Graciela e Hermann chegando em segundo lugar, mas a prova da Etienne, prova perfeita, velocidade de reação, a entrada na água, principalmente o início de nado, e olha, 24,80 nessa época, 12 segundo tempo do mundo para a Etienne, foi uma marca muito expressiva, é a décima terceira vez que ela consegue nadar abaixo da barreira dos 25 segundos, e já faz muito, está muito constante, esse 50 livre da Etienne parece muito redondo, Está muito redondo o 50 livre. Cada vez mais a gente começa a acreditar que o 50 livre da Etienne passa a ser a prova principal dela para os Jogos Olímpicos no Rio 2016. O Sim Costas não deixou de ser importante não, pelo contrário. Até porque quem tem 27 baixo nos 50 costas, como é o caso da Etienne, tem que nadar para 58. E 58 é final olímpica. Enfim. Mas o que a gente vê nesse 50 livre é que a coisa parece que está mais natural. A ele tem conseguido fazer provas muito boas nesse 50 metros de estado livre. Se deu tudo certo no 50 livre feminino, não foi a mesma coisa no 50 livre masculino. Ficamos fora do pódio, distante dele. O nosso melhor resultado foi com o, o, o Alain Vitória. Ele nadou para 22 uh, uh, 80 ficou fora do pódio, tanto ele quanto o próprio Pedro Spajari, que ficou na quinta colocação o Brasil, fora do pódio dos 50 metros, lá do livre masculino. Boa prova nos 200 borboleta feminino, melhor para a Andreina Pinto, que para mim é a melhor nadadora na, entre as mulheres na competição até agora. Ganhou com 2,09,92, ela tem o recorde venezuelano 2,09,50 e alguma coisa. Está próximo do índice olímpico, não conseguiu, mas quem sabe vai tentar de novo ali por abril, ainda por abril mesmo, deve disputar o Grand Prix de Mesa no Arizona, a, a, a nadadora da Venezuela, Andrina Pinto. Prova que foi disputada, prova que teve alternância de liderança, a nossa Joana Maranhão acabou na terceira colocação. Ela começou em quinto, virou em terceiro pro 100, já virou em segundo no 150, mas no final cansou a Virginia Bardac. A Argentina passou ela, a Joana acabou na terceira colocação medalha de bronze. Mas nadou bem, 2,11,65, a época não é ruim não, a Joana fez aí uma, foi a segunda prova dela, amanhã ela tem os 400 medley, e se defronta mais uma vez com a Virginia Bardac, que já ganhou dela nos 200 medley, e agora nos 200 borboleta. Se a Andreina Pinto é, até agora, a candidata maior, a gente pode tirar isso amanhã, hein? Existe no, no, no, no Campeonato Sul-Americano a disputa, não é do índice técnico, é o prêmio Senhor de Cipan. O Senhor de Cipan é um prêmio que é escolhido por um colegiado de, de dirigentes, e, e, e, e expertos na natação sul-americana, que aponta pelo melhor resultado técnico. Esse resultado pode mudar amanhã, porque o tem duas provas: tem 100 livre e tem 50 costas. Mas o melhor resultado para mim do Brasil até agora, que para mim também é o melhor resultado da competição no masculino, é a do Luiz Altamira. Primeiro pela vitória dos 400 e hoje pela prova dos 200 por boleta. Nadou para 1,58,39, ficou a 21 centésimos daquele que é sua melhor marca pessoal, né? eu, eu, perdão, desculpa, ele tem, fez 1,58, 39, ele tem 1,58, 20, ficou a 18 centésimos, quer dizer, uma prova muito bem nadada, saiu, na, diferente dos 400 que foi controlado, nos 200 borboletas o Altamiro foi para cima, desde o início liderou, e ao final cansou um pouquinho, mas fez uma bela prova, uma bela marca, né? É a terceira vez que ele nada na casa do 1,58. O um dia terminou com o nosso revezamento 4 por 100 livre, misto, Ganhamos a prova, né? dessa vez mais fácil em relação à Argentina. Deu tudo certo, o Brasil não foi desclassificado como havia sido ontem. A competição vai muito bem. Hoje nós temos dois vídeos para vocês. As duas provas de 50 metros de estado livre. O feminino, o show de Etienne, e o masculino, dobradinha da Argentina, para você. Federico Gab Gabritchi e o outro nadador que ganhou a medalha de prata, que foi o Guido Buscaglia, uma certa surpresa, Christian Quinteiro em terceiro em Brasil, fora do pódio. Vamos assistir? Vem aí o 50 livre feminino, Etienne, 50 livre masculino, o Gravete, e a gente volta amanhã. Até lá!